Viva irmãs e irmãos na fé, aqui está grande árvore da minha terra, esta árvore é gigantesca, é uma maravilha, claro que estamos no outono ainda, estão as primeiras folhas, os primeiros rebentinhos a começar a vir, é grandiosa, eu desde que nasci, desde que estou aqui há 60 anos nesta terra que esta árvore está aqui. Engraçado que o rio, estão a ver o rio lado de, ali atrás, estava deste lado, o rio estava deste lado cá, Portanto, depois modificaram o instituto fizeram aqui estradas novas e a árvore ficou, ficou deste lado cá do rio, mas ela estava do outro lado do rio, ou seja, o rio é que mudou, é? mudaram-no, obrigaram-no. Grande árvore, esta árvore é maravilhosa, glória, glória do Senhor, né Gloriosa. Eita.